Aí ó, oh. O calendário Maia deve ser alinhado ou algo semelhante Ou pode ser só aquela cena chamada de fazer acontecer Nova Ordem Crocodílica Eu só quero que vocês saibam que é uma honra, um privilégio witch bless you Let's do this ah. Um caminho cheio de espinhos Mas quem é que se importa? Quem sabe apanhar o espinho right. Sabemos do nosso trilho em vez de uma coroa, construir uma porta Sei que no fundo nunca fui dos perfeitos Produto em estado bruto, riu de muitos defeitos Inúmeros conceitos, são puros enfeitos Para camuflar o passado e evitar futuros efeitos Pouco madura que não colhem frutos de jeito Pois asseguro, seguro que se me dá o um mundo, rejeito É que sou sempre mais um e não o único eleito E o ritmo que procuro nunca lhe escuto no peito Homem obtuso, um corte expuro de porte duro Calejado das horas, avio o sorno no meu forte escuro, na solidão o som de tudo é obscuro Por isso ergo ao meu redor Muros e obturo Eu oro e imploro Para ser melhor, juro Invoco God e rogo Para que o seu dom me cure No meu orgulho de golpes que não me orgulho Logo auguro Que na morte o ódio procuro Eu capto nas fábulas As pácuras, anáforas Catáforas, parábolas Só guardo as metáforas Eu faço das mágoas As tábuas e espátulas Com que faço umas estátuas Dou cabo das palavras Sinto algo nas pálpebras Divago nas álgebras Problemas que não passam Com teoremas de Pitágoras Escravo das centenas de poemas e de rábulas. Dilemas eram temas que vão de Atenas até fráguas Eu faço das intrigas inimigas e desfaço as Fritas em batidas, depois grávoas renajo das cinzas, mas as diferenças são algumas Voltei diferente como Drácula ou criaturas análogas As gárgulas não estranho, lições árduas que eu tenho Nestas pautas não são cábulas, nestas aulas eu não manha Mantenho sempre a leste das diásporas de Crápulas Faço como Moisés, eu separo as águas abre das biblioteca das sombras, onde as névoas chegam os sorves Uma cabra livro das trevas dar vida ao livro dos mortos maga mago magro, na mas que que a sombra nova ordem de votos pecado é livre o mercado, o mercado plonca dos corpos senta opção da opção na obtenção da influência paz de santa, amarração, manipulação, sobrevivência e quais não são nesta nação sem ter noção que a consciência são três partes desta questão na terça parte da experiência da separação das águas, a reunião nos oceanos vai dar-te água pelas barbas, a rebelião dos seres humanos estamos na coleção das mágoas, aulas de têm planos eu não acabo que as palavras mostram jaulas e enganos Santos pede o silêncio quando o demónio veste Capacantes quânticos incenso entro no pódio peste é quarta e entre tantos canticos penso no óbvio deste mapa que retrata O comum do senso ódio por certa carta Mas o ódio não nos cega, o ódio só nos mata Às vezes pergunto se cantamos pelo ódio Ponho a correr sons que eu fiz com uma gera Gera que já era, tive de olhar por mim próprio remorso não tenho, olhar para trás não vou Eu só vim agradecer a quem bem me encaminhou Tu estás em mim, és um bocado o meu flow. Adeus, a manda em mim é mais um livro que eu te dou. Se tu só peças, que nem só becas ajuda ao rap, e isto é mete. E só de perto é com os men, encontraste no underground, são os do top ten Mas oh man, olha mesmo estes fecs, sem ver flash, passem sound cast, é de sounds bad. Tá tudo meta, tá tudo verde não tá tudo fresh. Não tá tudo fresh, são tudo restos, rima a res, versos e vens, é marcha a ré. É tudo dread, já diz tipo dread, mas tipos desses são tipo penso, eu dispenso, eu digo penso neste imenso, sendo se que é intenso. E mereço porque imerso eu tô. Porque vivemos crendo em cemitérios, critérios da vida que moldo do perfil. Nós não Viemos mudar o pretérito, viemos mudar o futuro Unreal Conhecimento de antigos Sumérios, isto é Witchcraft com Curgodil Pensagem propaga por um novo império, lições recebidas por enki Garra verdade com garras, mas cuidado com há cartas Desde que tu não apartas só deixas que ela te parta Se nunca taxas normal e esta terra tu descartas Desta faixa como um portal que te leva até a Garta a deriva na jangada, às vezes encontrou no trajeto da jornada hum, E quando nos sentimos nada, pelo menos temos alguém com quem se desabafa Tu não percebes, é um clássico de hip-hop Mas tu não percebes, isto é acima do hip-hop Aquilo que queres da vida é a sina do hip-hop É por isso que hoje em dia todos têm o seu hip-hop Eu também tenho o meu, não sei o que aconteceu Sabe quem o conheceu, que o movimento já mudou Quem pertence ou pertenceu, sabe que eu sou bom judeu Tudo que o rap me deu está por baixo do meu flow Quem não sente, senti isso, -se, putos à espera do bife. Mas eu nem sequer o disse, todos sabem sou bom garçom Tanto que me deixa triste, mas o Nelson diz-me frio Escuta, vai please Observa como és bom dizer que tenho essa noção era ser pretencioso. Não preciso ser César para mostrar que tenho louro Não preciso estar ao sol para mostrar porque é que douro Estou na sombra das sombras, falta ouvir-se no meu sonho Acho que traz ars de obra, sou poeta de língua morta Eu trago nas mãos a obra que é resultante da minha forja Vim capaz de pôr na fossa, vim capaz de não decora. Tenho o um segredo bem guardado, é Las Vegas lá fora